Eu com alma de cigana Sempre mudava de cidade Eu vi que Deus os deu o livre-arbítrio e requisito Quero a minha parte Minha vida sempre foi viajar Dali pra ali, de ali pra aqui, daqui pra lá Muita gente boa, a gente costuma trombar E sempre tem mais Só que coração dói Algo de nós sempre fica pra trás Só que coração dói de nós fica pra trás Minha faculdade foi mudar De cidade em cidade Me formei sem concurso O curso capitão saudade Meu exército são histórias na bagagem Ganhei munição, experiência com a diversidade E ao pensar que nada mudaria Mudou toda a cor da paisagem se As lágrimas. Porque o preço da conquista é se manter em movimento E quando a gente se mantém em movimento A gente fica longe de alguém que a gente gosta Continue, tenha fé, capitão saudade, somos todos Ele é o Fedox, eu sou o Malitoque Nós somos um encontro distante Muito obrigado